Eu sinto me dizer, mas corrida estacionária não é corrida, né gente? Pô, vamos lá, vamos passar disso, né? Porque a de se ter um deslocamento, se você não está deslocando, você não está correndo. É o seguinte, galera, você praticando, você pode estar tá flexionando o quadril, bacana, que nem você flexa, flexionaria no, na corrida. Você pode estar tá buscando o centro de gravidade, abaixo do centro de gravidade, com o apoio do seu pé, beleza? Beleza? bacana, mas você faz isso de uma forma repetida sempre da mesma forma. A carga do seu corpo, ela tem uma, digamos, uma magnitude muito maior nesse posicionamento estacionário do que enquanto você está em movimento. Porque em movimento você apoia o seu corpo, você sai. A carga no seu pé aqui, quando o seu corpo já está mais lá à frente já saiu, beleza? Aqui é o tempo inteiro, é aquela mola, pum, batendo, subindo para cima e para baixo. Então você acaba que desenvolve e estressa um grupo muscular de uma forma muito mais localizada do que até mesmo na corrida. Ela pode ser muito interessante para trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu cardio, vai ter a liberação do, dos hormônios de do bem-estar, da dopamina, tal, tudo mais. Você vai se sentir bem com a atividade, a frequência cardíaca bateu, deu aquela suada, né? Beleza. Mas não é a mesma coisa que a corrida Então você tem que se ligar nessa mudança Porra, É uma prática muito interessante de se fazer Quando você não tem um espaço para correr Você está impossibilitado de ir para fora Você não tem uma esteira E você quer praticar, você quer dar uma suada e tudo mais E é algo que tenta simular a corrida né? Porra, é super válido Mas você tem que entender, mudar essa chave beleza, Para entender esse estresse que está promovendo no seu corpo